Oi, Transição Cidade-Campo, o que é que a gente precisa saber? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. Espero que esse seja o início de vários vídeos abordando a questão da transição Cidade-Campo. A gente já tem uma penca de vídeos, 13 vídeos, no canal abordando essa história, onde eu contei um pouco da minha história pessoal na Transição Cidade-Campo, quando eu era menino ainda. E agora, entrando numa outra fase, quero apresentar para vocês algumas coisas que você deveria saber, ou que talvez você pudesse saber para facilitar a sua vida e fazer a Transição Cidade-Campo. Se tiver interesse, eu estou visitando terrenos aqui, os mais variados, né? E posso ajudar também na escolha do terreno, se você quiser vir. Não só terreno, como casas, chácaras legal? Bom, tiver interesse, é uma possibilidade tanto de investimento quanto de moradia num lugar legal aqui no sul de Minas, perto de cidades que estão se desenvolvendo bastante, é, tanto é, tecnológica quanto cientificamente. A gente vai conversar disso tudo. Legal? Vamos ver o papo de hoje. A vida se estabelece num lugar, seja ele qual for, em função de, de alguns principais parâmetros ou atributos presentes no lugar. Precisa de energia, né? e essa energia vem do sol, ela está disponível pelo sol. Precisa de nutrientes e aí o tipo de solo, a formação do solo vai determinar mais ou menos nutrientes. E a idade desse solo também vai determinar a maior ou menor disponibilidade desse nutriente, assim como o intemperismo que ocorreu nesse solo e que ocorre nesse solo vai determinar isso também. E um terceiro fator é a presença de água. A água é necessária para mediar, para solubilizar esses nutrientes e ser absorvida pelas plantas, as plantas são ingeridas depois ou transformadas pelos animais e todos eles, plantas e animais, são posteriormente degradados com a morte, são degradados pelos micro-organismos que vão fazer a ciclagem desses nutrientes. A gente está chegando no auge da época seca, a gente percebe muita folha aqui no chão, Vamos dar uma olhada no terreno do vizinho. Olha só o que está acontecendo por aqui. É pasto, as árvores foram retiradas, ficou só o pasto. E a raiz da, das gramíneas elas não, não adentram muito profundamente no solo. De maneira que a gente pode ver que está tudo bastante seco, o pasto está seco. Está seco porque já não tem água na superfície, não está chovendo. É, então acabou a água? Não, a água está lá embaixo. Mas as raízes das gramíneas, elas não alcançam lá embaixo. Ao mesmo tempo, olha as árvores aqui como é que estão com a folhagem verdinha. Da onde é que ela está retirando essa água? Lá do fundo. Lança as raízes mais profundamente e consegue absorver... A água, o que não acontece aqui para cima. Tem um punhado de estratégias que podem ser é, trabalhadas para manter um pouco mais dessa água na superfície. Uma dessas estratégias, curvas de nível, bacias de contenção, é, cordão de vegetação para impedir ou segurar um pouco a água na hora que ela está querendo descer pelo, é, pela vertente, é, tem um punhado de jeitos de fazer isso. Então, se a gente reparar, aqui está a representação de um, um morro ou uma montanha em microescala e o fundo de vale. Aí a gente percebe que no fundo de vale a umidade se mantém um pouco mais e a grama está verde, enquanto na parte alta do morro a grama já está mais comprometida. Quando voltarem as águas, ela volta a ficar verdinha. Então, a gente observa um determinado lugar e a gente pode saber a quantidade de água presente nesse lugar, só de observar a vegetação que está presente no, no lugar. Vamos ver a mesma coisa? Olha, isso tudo é em micro escala, que com o tempo eu fui fazendo aqui em casa a representação das montanhas que estão em volta. Eu fui fazendo uma representação em micro escala trabalhando o próprio terreno aqui de casa. Então olha só, a vertente de uma montanha em micro escala e no fundo de vale, olha só aqui, a grama está um pouquinho mais verde, assim como aqui a grama está um pouquinho mais verde. Percebe o trabalho feito aqui? Desceu, subiu um pouquinho e ali uma baciazinha de contenção, então a umidade vai sendo retida aqui no, no terreno. Olha a parte de baixo como se mantém verdinha ainda, porque ao longo do tempo fui incorporando matéria orgânica, aqui muitos IPs, nessa época eles normalmente soltam as folhas, as folhas vão caindo no chão e fazendo um trabalho de recomposição da matéria orgânica do lugar, que vai retendo mais água, além das curvas de níveis, as bacias de contenção. Ali já, já é um lugar um pouco mais plano, então a água tende a se assentar um pouco mais por ali, enquanto aqui na vertente a água tende a escorrer ou infiltrar e sair logo do, do sistema. Então, conhecendo essas coisas todas, a gente tem que pensar em solo, o clima do lugar e a quantidade de água num terreno. E na hora que a gente vai fazer a gestão desse lugar, é conhecer também como é que esse lugar vai se desenvolvendo, a vida que se desenvolve nesse lugar, ela vai estar adaptada a esse lugar e as condições que esse lugar apresenta. Então a gente vai ter um ecossistema diferenciado de acordo com a diferenciação dessas condições presentes no lugar, tipo de solo, disponibilidade de nutrientes, disponibilidade de água, o clima se é mais, mais quente, mais seco, e as adaptações vão acontecendo. Então olha só, energia, nutrientes e água. Essas três coisas você tem que estar tá com elas na cabeça, na hora que você vai para algum lugar. Mesmo que seja uma cidade, né, você vai ter que pensar, Pô, tem energia, faço por aqui, tem água disponível, a concessionária está trazendo água. Né, os nutrientes, supermercado né, e tudo mais. Então, vale para o mundo natural, vale para o mundo humano, para o mundo construído. Mas vamos voltar no mundo natural para a gente ir entendendo isso. Então, é, se você vai para um lugar, é, você tem que conhecer esse lugar primeiro, e o começo desse conhecimento é aí, água, nutrientes né, e energia. A energia para a fotossíntese, para poder gerar a massa verde, nutrientes que essa massa verde vai fazer circular outra vez, você tem que conhecer o solo para saber a disponibilidade de nutrientes que ele tem, você tem que conhecer o ecossistema do lugar, e mais do que você querer mudar o ecossistema do lugar, porque você é um pedacinho de uma coisa muito maior, a ideia é você se adaptar ao lugar, então, se você vai lá para o semiárido nordestino, não adianta você querer ir para lá com a cabeça de quem mora no litoral, com farta disponibilidade de água. Ok? Então, você vai pensando como é que eu me adapto a esse lugar. A mesma coisa em montanhas. você é de uma região mais plana, e montanha vai ser diferente a coisa. então Você tem que estar imbuído dessa intenção de aprender com o lugar, então olha, você está mudando, põe uma coisa na, na tua cabeça. Você não sabe nada. Isso vai facilitar a tua vida, né? Porque se eu não sei nada, ok, eu posso aprender. Agora você vai para um lugar achando que você sabe tudo. Vai dar zebra. Então você chega num lugar, você chega primeiro conhecendo, conhecendo o ambiente físico. Porque você tem que atuar em cima da realidade. Conhecer o ambiente social, a comunidade onde você está. A gente vai ver isso tudo. Tudo bem? Então por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.